Saudações queridos e queridas, aqui quem fala é Vinícius Loenerti, do Espaço Nadi, e hoje estou aqui para lhe apresentar uma pessoa curiosa. Mas antes disso eu te pergunto, por quanto tempo você costuma meditar? Por aqueles populares 20 minutos? Ou então 10 ou 5 minutos já é bastante tempo para você? Ou pior ainda, você ainda não medita? Você também não toma banho e não escova os dentes? Pois bem, pelo menos não é assim com Benjamin Bennett, que tem postado em seu canal do YouTube os vídeos Sitting and Smiling, que traduzindo significa sentando e sorrindo. Em seus vídeos esse rapaz senta-se, alinha-se e de repente solta um grande sorriso olhando para a câmera e assim fica por, acreditem, quatro horas. Isso mesmo nobre reclamador de 5 minutos de meditação. O Benjamin Bennett permanece 4 horas seguidas, ininterruptas, olhando e sorrindo para a câmera. Agora, a sua mente preguiçosa, orgulhosa e crítica deve estar se questionando. É montagem. Pior que não é. Ele transmite essa sessão de 4 horas ao vivo, em live streaming para não restar questionamentos. Esse rapaz está dando um exemplo de auto-superação. Teve um episódio que uma mosca sentou-se em sua testa e ele permaneceu imóvel, sorrindo. Noutra ocasião, ele estava com muita vontade de urinar e fez ali mesmo, sentado e sorrindo. Tá certo, isso foi meio exagero, foi até meio nojento, mas fala a verdade. Tem que ter peito para fazer isso ainda mais ao vivo, não é verdade? Houve também uma vez que seu cômodo foi invadido por um homem e o Bennett permaneceu lá, sentado e sorrindo, e o cara simplesmente foi embora. Segundo alguns sites, o propósito de Bennett com este vídeo é algo mais performático, chamado de arte duracional, que é mais sobre a resistência do artista do que o conteúdo da própria peça. Contudo, quando entrevistado, por que ele começou a fazer, ele respondeu Eu não sei, parecia algo que a internet estava faltando Parecia que precisava ser feito e ninguém mais estava fazendo Na descrição desse vídeo, em nosso site, você vai encontrar um link com uma entrevista com o Bennett Em todo caso, independente do propósito dele, podemos dizer que essa técnica que ele utiliza é uma técnica meditativa e para algumas pessoas pode vir a ser poderosa. Claro que talvez quatro horas não sejam necessárias, mas eu espero que esse exemplo do bem sirva de inspiração para que você aprimore as suas práticas meditativas. É isso aí, um grande abraço!